Esteja preparado para o terceiro dia. Você nunca ouviu isso. Aonde é que está isso, pastor? Êxodo 19. Eu vou, eu vou, irmão, eu vou fazer você ir para casa hoje doido com Jesus, irmão, sabendo que ele vai voltar em seguida. Êxodo 19, Êxodo 19, Êxodo 19, segundo livro da Bíblia. Vai lá. Versículo 11 diz assim: ó, E estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai isso é uma profecia messiânica porém nessa época só Moisés viu porque o povo viu só nuvem e isso é uma profecia messiânica é êxodo? é êxodo mas é uma profecia sobre Jesus, a volta de Jesus é messiânica estejam prontos para o terceiro dia porque no terceiro dia você já vai entender tudo no terceiro dia o Senhor descerá no monte, ninguém viu nada, só viram nuvem, Moisés viu, mas quando isso acontecer, todo olho vai ver, quer ver, eu já vou mostrar para você irmão, eu vou mostrar para você onde está escrito isso, mas você consegue avançar, pra, avançar comigo, onde tá? ah, lá no livro de Oséias, sabe lá Oséias, quem vai comigo para Oséias, quem vai comigo para Oséias, vamos ler um pouquinho, e depois a gente começa a ilustrar, Aleluia, profeta Oséias, profeta Oséias, Oséias 6, quem achou Oséias 6 aí? Quem achou Oséias 6? Lê o versículo 2 para o pastor bem alto aí. Eu vou pedir para o pastor David depois, ler Gênesis 22,4 pastor, o senhor lê Gênesis 22,4 para mim depois? E quem achou Oséias 6,2 aí para o pastor? Oséias 6,2. Deus, esse foi, esse foi Oséias agora Gênesis 22, 4 seus olhos e viu o lugar de longe glória a Deus não, não é possível irmãos, olha para o pastor aqui olha para o pastor, êxodo 19 11 diz assim ó. presta atenção irmão, isso é revelação, presta atenção presta atenção, por favor, me dá tua atenção de presente presta tua atenção de presente para o pastor, olha para o pastor depois você lê a bíblia Êxodo 19 diz ao terceiro dia o Senhor voltará no monte e todo o olho verá. Ok. Gênesis 22 diz que Abraão olhou no terceiro dia e viu o lugar de longe, lugar, lugar, oh, Nova Jerusalém. Aí chega Oséias e fala a mesma coisa. Aí eu vou perguntar, vamos fazer um enigma? Eu vou perguntar algo e vocês vão me responder. Do ponto de vista da eternidade ah, vamos falar do ponto de vista da eternidade. Vamos, dar um, vamos, vamos falar do ponto de vista da eternidade. Mil anos como mil anos para Deus é como um, ok. Então vamos, vamos fazer essa matemática como se nós pensássemos na matemática de Deus, ok, Pastor? Um ano é como mil um, um, mil anos é como um dia, ok. Se mil anos para Deus é como um dia, do ponto de vista da eternidade, quando que Jesus voltou ao céu? Vou dar um tempinho para você raciocinar eu vou provar para você que Jesus está voltando agora, tá? Por isso que eu estou aqui hoje. Para provar para você que Jesus está voltando. Do ponto de vista da eternidade, se um dia é como mil anos, vamos até que você entenda esse raciocínio. Se um dia é como mil anos, do ponto de vista da eternidade, pensa, entenda, irmão, um dia é mil anos, então faça de mil em mil. Faça de mil em mil. Vamos fazer a conta? Sexta-feira. Ele é crucificado às três horas da tarde, o que acontece com ele? Ok, sexta-feira, do ano um até o ano mil. Pegaram o raciocínio? Um dia não é como mil anos? Um dia não é como mil anos? Sexta-feira passou, ano mil. Falando do ponto de vista da eternidade. Sábado, sábado ele vai, prega os espíritos em prisão. Hã? Corpo no sepulcro. Sábado seria o quê? Ano 1001 a 2000, porque um dia é como mil anos para Deus. Quem está pegando raciocínio? Eu falei para vocês estarem preparados para o terceiro dia. Aleluia! Isso é para quem ama a volta de Cristo, irmãos. Nós, texto 19 falando, estejam preparados para o terceiro dia o pastor Davis leu Oséia 6.2 e disse estejam preparados para o terceiro dia nós lemos a, a, a, Gênesis 22.4 falando, olha o lugar no terceiro dia e do ponto de vista da eternidade o que, que acontece no terceiro dia? o que, que aconteceu no domingo? aí eu pergunto uma coisa o mil anos é como um dia para Deus? se Jesus tivesse ressuscitado Domingo de noite <risos> O pastor já pegou O pastor é águia, já pegou. já pegou Se ele tivesse ressuscitado domingo de noite Ele voltaria em 2.900 2.800 Que ano que nós estamos? Hã? 2019 Antes de 2.100 Certo? Se ele tivesse ressuscitado domingo meio dia Ele ia, ele ia, ele ia voltar em 2.500 2.600 mas a minha bíblia e a tua bíblia vai me falar que as irmãs, sempre as irmãs as irmãs, são, as irmãs são de fé né elas foram no sepulcro de manhã bem cedo aleluia no terceiro dia ou seja, início do terceiro milênio de manhã bem cedo ou seja, no início do século quem consegue crer que Jesus está voltando Não, vai ver, vai ver, vai ver, irmão. Vai ver a ciência multiplicando. Vai ver tudo, irmão. Vai ver tudo que já aconteceu, irmão. Vai ver tudo. Israel já se tornou uma nação independente. Já, faz, já cumpriu as 70 semanas de Daniel. Tudo já bateu. Tudo já bateu. O rei está às portas. Você sabia que morrem duas pessoas por segundo? Segundo, imagina, ó, ó. Quatro. 6, 8 pessoas morreram, 10 pessoas morreram, 12 pessoas morreram no mundo, 14 pessoas morreram no mundo, 16 pessoas morreram no mundo, olha que tanto velório, olha que tanto velório, olha que tanta gente chorando. A morte é a passagem, meu filho. A morte é a passagem, o pastor vai vir falar de morte, não vem falar de vida, mas é, é um processo. Desde, desde a sentença no Éden, a morte teve legalidade para agir. É um processo, mas ela não é o fim, ela é o início. Irmãos, entenda uma coisa, irmãos, deixa eu ver que hora que eu tenho. Entenda uma coisa, tenho 20 minutos. Velho Testamento. No Velho Testamento, a, a, palavra, a palavra em hebraico, sheol, ou seol, que veio para nós no latim, é a mesma em grego, hades, tá? Essa palavra, essa palavra no Velho Testamento era uma condição, ela não é o um inferno, tá? Ela é uma condição, ela é o antônimo de terra dos viventes, antônimo, o contrário de terra dos viventes. É a condição onde as pessoas ficavam aguardando tanto salvos como não salvos. Inclusive tem passagens na Bíblia que salvos desejavam ir para lá. Jacó desejou ir para o Sheol. Jacó disse como eu desejo partir e estar no Sheol junto com José. Ele pensava que José tinha morrido. Jó, Jó, aquele homem que, que Deus né, falava, olha só Jó. Jó desejava ir para o Sheol. Então Sheol não era só para ímpios não. A questão é que tinha um, um, uma repartição, né? E a parte dos salvos, vamos, vamos falar assim que existia o apelido que você sabe, né? que chamava-se de Seio de Abraão. Então você conhece essa história. Eu estou falando de Velho Testamento, não estou falando de novo. No Novo Testamento tudo foi modificado, eu vou falar disso agora. No Novo Testamento tudo foi modificado. Mas no Velho Testamento, irmãos, essa, essa, essa, essa isso, eu estou falando de Sheol, né? o Hades, totalmente diferente. Olha as palavras, parecem confusas, mas eu não estou querendo te encher de informação para dizer que eu sei alguma coisa. Não é disso, é só para poder falar o que eu vou falar daqui a pouco. Sheol que é o antônimo de terra dos viventes que não é a morte Irmãos, são coisas diferentes uma da outra Existe o tártaro, não é o que alguns têm na boca Mas está é, descrito somente em 2 Pedro 2,4 É o lugar mais profundo do abismo que é onde os demônios habitam E existe o Geena, Geena que é o lago de fogo que não, não está sendo ocupado Ele vai ser, vai ser estreado pela besta e o falso profeta e após mil anos com todos os ímpios que receberam a condenação eterna após o juízo. Eu estou falando de Sheol. A condição, a condição que não se trata apenas de localização geográfica, mas uma condição em que ficavam as pessoas que morriam no Velho Testamento, salvos ou não, separadas por um abismo. Ok? Ok? Agora imagina na sua cabeça, imagina na sua mente, um velório. Você está imaginando? Ajuda o pastor a pregar. Você está imaginando um velório? Velório de quem, pastor? De uma pessoa muito rica, de um milionário. Onde está isso? Está na Bíblia, já vou mostrar onde. Eu preciso que você conjecture na sua mente primeiro. Você está comigo na pregação ou não? Então você imagine agora na sua mente um velório. Isso faz parte da pregação. Aleluia. Prefeito da cidade na volta do corpo, porque o cara era muito influente. Isso está na Bíblia, já vou mostrar. Está lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas. Prefeito da cidade na volta, provavelmente os políticos. A, a, a viúva, a viúva com, com a sua roupa de linho fino Hã? Aquele chá com, com biscoito e não sei o que e tal Aquela, aquela urna, toda, aquele caixão todo ornamentado de ouro As pessoas chegam na volta daquele caixão, pastor, pastor Davis está na Bíblia, já vou mostrar Não estou tirando isso da minha cabeça As pessoas talvez chegam naquele caixão e, e, e falam a mesma frase que eu e você falamos quando vamos num velório Sabe que frase nós falamos quando nós vamos num velório? Nós falamos, descansou, né? <risos> é ou não é? Depois de nós darmos os pesos, porque não tem o que falar, né, irmãos? né é obreiros? A gente fala, é, descansou, né? Só que a Bíblia vai descrever, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que esse cara era milionário, mas ele estava num lugar de tormento. E provavelmente as pessoas não sabiam e chegavam e falavam, descansou em paz, né? Descansou em paz. Você quer ver comigo o que acontece no lugar de tormento, sim ou não? Abra lá Lucas 16, então, por gentileza. Ô oh, meu pai, tua palavra transforma-se, tua palavra gera temor, Jesus. Aleluia. Lucas 16, Lucas 16 no versículo versículo 23, diz assim ó. E no Hades, que aqui o Novo Testamento foi escrito em, em grego, né? então não fala Sheol, fala Hades. E no Hades, primeira coisa, irmãos, ergueu os olhos. Olha para o pastor, por favor, bota o dedinho, mas olha para mim. Irmãos, a Bíblia ela é, ela é objetiva, irmãos. Veja que a pregação, o culto, ele é racional. Você vai entendendo, você vai entendendo e mastigando. O cara estava no inferno, né? Que nós chamamos de inferno, mas é a condição antônimo das terras dos viventes. Não é ainda o inferno final. Mas o cara estava com olhos. Não, o que, que eu falei mesmo? O cara estava enxergando. Porque as pessoas, elas para manipular a mente diz que não, vai para o purgatório, existe a aniquilação da alma, né? Algumas até utilizam a frase se existe um inferno, aí faz o pescoço em para o lado do inferno. É aqui mesmo, né? Ficam manipulando, irmãos, a verdade. Irmãos, se assombre com o que eu vou falar agora. As pessoas estão no inferno orando agora. Estou falando agora, sábado de noite. Tem pessoas clamando agora no inferno e não vão ser atendidas. Talvez nunca mais vão pedir para o Senhor me chamar aqui, pastor. Mas aqueles que querem o céu vão dizer, chama o pastor Mauro de novo. estou só provocando vocês irmão, estou brincando, <risos> sei que todo mundo quer o céu, o cara tinha olhos, porque a Bíblia diz ergueu os olhos, tem como ergueu o que não tem? Ergueu os olhos aos céus, ergueu os olhos, né? não aos céu. ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe, Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse, Abraão meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama, Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os seus bens é, em tua vida e Lázaro somente males. É uma passagem muito conhecida, né? Este é consolado e tu atormentado. Além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós de sorte. que os que quisessem passar é, daqui para vós não poderiam nem tampoucos de lá para cá. E disse-lhe, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Irmãos, o cara tinha amor lá no inferno, no coração. Ele não diz assim, ah, já que eu estou aqui, então, ó, que se lasque todo mundo. Em primeiro lugar, pega no teu espírito que o pastor vai falar. Eu estou tentando livrar, irmãos, a alma de alguém. Eu não tô, irmãos, eu não estou aqui por status, irmãos, por nome, por fama, eu não estou aqui, irmão. Eu não estou aqui, irmãos. Eu era um palestrante motivacional até 2011, eu palestrava para 11 mil pessoas. Meu coração não está nessas coisas mais. Eu estou aqui para livrar a alma de alguém. Eu sou profeta de Deus, estou aqui para livrar a alma de alguém. Eu estou aqui para livrar a alma de alguém. Que está vindo e está olhando para trás. O que, é que vocês querem? Olha, sua amiga tá olhando para trás e não vai para o noivo. O cara raciocinava no inferno. As pessoas estão raciocinando no inferno. É que a gente pensa, ah, quando eu ficar velho, quando eu ficar velho, <risos> quando eu ficar velho, parece que uma pessoa nova não pode ter uma fulminante de uma hora para outra. Está entendendo, irmão? Ele raciocinava Ele tinha amor no coração Ele sentia O lugar de tormento, Ele pensava Ele se lembrava Essa acho que é a pior parte de todas Ele se lembrava da família Que coisa triste Alguém que vai para o inferno e se lembra Que tem uma família orando por ele E não tem como voltar atrás talvez não é a pregação de fogo que você queria meu filho, minha filha mas eu quero vir aqui nessa noite para livrar alguém do inferno aleluia o cara estava lá orando vai ter plano de salvação para ele? nunca vai ter redentor para ele? nunca vai ter cruz para ele? nunca mais O sítio vai lá avisar eles. Aí Abraão olha para ele, ele. Já tem lá, tem Moisés, tem os profetas. Não adianta, eles não escutam. Não adianta mandar algum morto lá. Eles não escutam vivos. Aí ah, ele ergueu os olhos. Meu Deus, não tem como imaginar, irmãos. Imagina uma pessoa começar a orar e saber, não, não adianta, Deus não vai me ouvir mesmo, né? Aí tá, daqui a mil anos você orar, Deus não vai me ouvir também. Daqui a um milhão de anos não vai... Aí, e o dia que eu morrer, ah não, eu não vou morrer. Uhum, uhum. Que coisa triste, meus irmãos queridos. Aqui é tão rápido. Aqui é um sopro. O salmista ainda vai dizer que talvez 70, 80 anos para algum e o resto disso é fadiga. E nós nos colocamos o nosso coração nessa vida, nessa terra que passa tão rápido. Outrora nós, éramos jovens, né? Cheios de vigor, né? Hoje, e daqui a pouco, os jovens vão estar no nosso lugar. E... Passa assim, como um sopro, como um vento. Simplesmente, como um vento. E o que, que nós vamos fazer da nossa alma? Hum. Nós não cremos na teoria de João Calvino em predestinação. Você que foi escolhido, queridinho de Jesus, e deu. Não. Nós cremos na teoria de. Nós somos araminianistas. Pelo menos eu acredito que o pastor é também. Você pode perder a sua salvação e ganhar todo dia. Depende de você. Depende do que você fizer. Ele te dá a chance todos os dias, irmãos. Ele nos dá a chance todos os dias, irmãos. Esse cara não teve mais chance para ele. Nunca mais. Acabou para ele. Ele enxergava, ele raciocinava, ele escutava porque Abraão falava com ele e ele escutava ele só não podia se locomover daquele lugar só ele só não podia se transportar de lá para a terra novamente ele escutava, ele falava, ele pensava e não só pensava no momento, ele pensava no passado ele conhecia os irmãos, ele tinha cinco irmãos ele falou, pô, pô, eu tenho irmão ele sabia que tinha cinco irmãos, se ele estava morto pastor, para de falar de coisa triste, então estava, tá, falar de coisa boa Nessa mesma, nesse mesmo momento em que esse milionário partiu, você sabe né, que, o, que o pobre, o Lázaro, não por ser pobre, mas foi salvo pelas, né, por ter uma vida com Deus e não por ser pobre. Mas existe uma outra passagem que está lá em João 11 que trata de um outro cara que também tem esse mesmo nome, mas que não é o mesmo Lázaro. Eu amo essa passagem, você conhece ela. <risos> Irmãos, em contrapartida, veja o que o pastor vai falar para você. Em contrapartida, quando um ímpio perece e vai diretamente para o Hades, diretamente para o Hades, a partir da cruz de Cristo, quando um salvo, quando um, quando um justo parte, quando um justo, é, é, é, quando seu coração para de bater, a partir da cruz de Cristo ele vai direto, Filipenses diz que ele vai direto para a presença de Deus, Irmãos, tem pessoas que, que, que, que gostam, que não gostam de se preparar, e, ah, que céu, que nada, porque tem igrejas que pregam um céu chato, irmão. E parece que a gente vai ser um anjinho lá, ficar santo, santo, santo, santo, uma roupinha branca, sem saber o que está fazendo. E um pergunta para o outro: o que está fazendo aqui? Não sei, já faz mil anos que a gente está aqui, o grandão não diz o que a gente vai fazer aqui, não me lembro de nada. É. Será que Deus prepararia um céu mais chato que a terra? Será que nós o comemos feijão e arroz, o comemos hambúrguer, que comemos um monte de coisa ruim, irmão, ketchup, essas coisas. Que... Será que nós teríamos aqui mais consciência do que lá que vamos ser perfeitos? Eu acho que não. Lá você vai ser dotado de perfeita consciência, vai se lembrar de tudo. Mas pastor Isaías diz que nas coisas velhas nós não nos lembraremos. Trata de rancores, de mágoas e outras coisas, irmão, não se trata disso. Você vai saber lá no novo Céus e Nova Terra que teve um Deus que te salvou. Você vai lembrar do plano de salvação, você vai lembrar de todos os teus entes queridos que partiram.